Falando um pouquinho da Angela Davis, ela é filósofa, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia, Foi uma grande, é uma grande ativista dos direitos civis dos Estados Unidos, candidata por duas vezes a vice-presidência dos Estados Unidos pelo Partido Comunista, onde permaneceu até 1991. Ela também integrou integrou o Panteras Negras, de onde saiu justamente por divergências sexistas. A Angela Davis fala a partir de um de, de um de, de um território norte-americano. Ela é nascida nos Estados Unidos, fala a partir desse desse desse lugar, mas assim como os Estados Unidos, o Brasil também é uma sociedade escravocrata que foi forjada a partir da escravidão, que nasceu sobre a égide de do, do, da escravidão, da dominação dos povos, da opressão, primeiro dos indígenas, depois dos africanos. Nossa democracia é um país onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. É a Cláudia Ferreira da Silva, que foi assassinada pela polícia numa manhã de domingo quando saía para comprar pão e mortadela para os seus filhos no café da manhã. É a Luana Barbosa dos Reis, morta em consequência de uma violenta abordagem policial em Ribeirão Preto, agora há pouco tempo. Por que que essa tragédia ela tem uma incidência em corpos negros. Por que, que jovens negros, já que se a gente partir só do ponto de vista de classe, no Brasil existem brancos pobres? Ora, se a pobreza ela é algo que é, atinge brancos, amarelos, indígenas, enfim, porque esses dados, eles recaem de maneira trágica, porque é de uma tragédia social que a gente está falando, sobre corpos negros, sejam de homens e de mulheres. E nesse sentido, é, ter, é, ter o conhecimento né da literatura da Angela Davis é algo muito importante, porque ela vai nos chamar à interseccionalidade. Né? Ela vai fazer esse convite e vai... É, mostrar de uma maneira bastante lúcida e enfática essa relação né, entre raça, classe, e gênero que estão estabelecidos de uma forma tão interligada que fica realmente impossível a gente fazer uma leitura em um só, né, desses pilares, esse tripé, ele é determinante da nossa vida em sociedade e não dá para a gente se desfazer dessa dessa trilogia o que representa o livro da Angela Davis. Ele foi lançado em 1981 e eu fiz a orelha desse livro. Então eu digo na orelha do livro que Angela Davis é considerado um clássico e no sentido, digamos, mais estrito do termo. Eu tomo a definição do Norberto Bobbio que diz que um clássico é, aquele, é aquela obra que é, tem potência para explicar né, qualquer momento, é atemporal e ela um clássico exige que por, por ter ferramentas que expliquem é, o, a sociedade é, a despeito né, dos momentos e, e de determinado tempo, faz com que a gente sempre releia e reinterprete. E um clássico, ainda segundo ele, tem essa potência de lançar luz até em contextos diferentes daquele que ele foi gestado. E, sob esse ponto de vista, Angela Davis é um clássico, porque o que ela traz é um conjunto de análises a partir da escravidão norte-americana e estadunidense mas que se aplica ao contexto da chamada escravidão moderna. O que a gente tem, que a gente chama, o que é a escravidão moderna, a escravidão transatlântica, foi a pior tragédia da humanidade. É por isso que quando a gente pensa o racismo hoje, dizer que ah, em África teve escravidão, aí a gente vai dizer, olha, na Grécia teve o um problema, quer dizer, até um problema, né? A escravidão ela é um problema. Mas a questão que nos coloca, que a gente se coloca hoje em relação à escravidão Que essa escravidão transatlântica Que é considerada pela ONU a pior tragédia da humanidade Essa que importou milhões de escravizados Ela foi base para a organização do sistema capitalista Ora, se ela foi a base de sustentação para o sistema capitalista A gente não tem como desconsiderá-la Para a gente pensar como o capitalismo se refaz e se elabora no nosso cotidiano. O que a história vem demonstrando é que a superação, né, confrontar o capitalismo, significa a gente tomar a bandeira racial negra como uma bandeira importante, porque é ela que, na verdade, dinamiza aquilo que a Anos já diz, a raça, em forma classe pensar equidade racial no Brasil, né? E não é pensar igualdade, é pensar equidade, né? É pensar justiça racial. Não é, não, não, vou falar aqui em nenhum momento partindo do princípio de que nós somos todos iguais, porque não somos, né? E não é nos valendo dessa lógica que a gente de fato vai chegar a uma equidade. Pelo contrário, né? É valendo, é, é, de fato nos valendo dessas diferenças, né? Que vão mostrar para nós é, inclusive vão determinar é, essa essa visibilidade dos privilégios raciais. Você pergunta se essa ideia do quilombo seria possível de ser feita, né, em São Paulo. Eu acho que ela vem sendo feita, né. Eu eu eu, eu percebo cada vez mais que a gente tem espaços, né, sendo constituídos e, e aí eu vou citar o aparelho Luzia, por exemplo, como um espaço que hoje cada vez mais é uma referência, né, de um quilombo urbano que a gente tem é, na cidade de São Paulo, é, mas que já tivemos outros e ainda temos outros, né, a, a casa das Áfricas, enfim, temos aí a ó, tem, é bem, né? Né? sim, sim, também os parados periféricos, né, então enfim, acho que temos Vários espaços que, que já se colocam dessa forma. Representação e visibilidade nesse sentido. Sob esse aspecto, a gente ter maior presença de pessoas negras nas universidades, na mídia, seja ela de esquerda, de direita, nos partidos políticos, na Fundação Rosa Luxemburgo, tem mais debates como esse. Significa dizer que algo está se deslocando em termos de representação. Significa dizer que a gente está pensando uma outra concepção do mundo, porque senão a gente permanece atado a esse reducionismo que nos aprisiona em imagens, imagem corresponde ao que é o sujeito no seu cotidiano.